Semana Crescer, Semana Crescer. A Semana Crescer começou com tudo e mais um pouco, e já teve inauguração da Arena Vila Militar. É mais incentivo ao esporte e mais lazer para a juventude. Tô falando de juventude de espírito, né? E já teve jogo para marcar a inauguração. Olha só como ficou massa! Calma que tem mais. Segunda é a Praça do Jussarau.